Olá, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para compartilhar essa excelente notícia, esse avanço no nosso processo de construção coletiva do modelo de termo territorial coletivo no Brasil, que foi a aprovação e recente publicação do plano diretor do município de São João de Meriti, aqui da Baixada Fluminense, da região metropolitana, do Rio de Janeiro, que traz o TTC entre os seus instrumentos de política urbana. Né? Uh, na live de hoje, nós vamos ter a presença de dois consultores do Plano Diretor de São João de Meriti, Marcelo Leão e Cláudia Pires, e também de dois moradores e ativistas de São João de Meriti, a Hélida e o Átila, que vão compartilhar com a gente um pouco o contexto da cidade, a importância de novos instrumentos que possam fortalecer a luta pelo direito à cidade, o direito à moradia, e também os consultores que vão então nos falar sobre o processo de inclusão do TTC no plano diretor de São João de Meriti, a importância desse passo dado pelo município e as perspectivas que se abrem a partir dele para a aplicação do instrumento naquela cidade. Uh, eu quero também compartilhar com vocês a excelente notícia de que nós estamos hoje lançando o instagrando nosso projeto TTC, para vocês que estão aí na nossa audiência. Peço que vocês entrem agora no Instagram, coloquem na busca Projeto TTC uh, e curtam, uh, sigam o projeto no Instagram. Uh, já temos algumas publicações, nos próximos dias o Instagram vai ficar ainda mais robusto, inclusive vamos trazer notícias sobre essa live e vai ser um prazer contar com vocês seguindo o nosso projeto também pelo Instagram. Bom... Uh, Para a gente começar, importante a gente falar um pouquinho sobre o histórico do projeto TTC. Muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo ainda não conhecem o projeto, pelo menos não conhecem a fundo. O TTC, então, de forma bastante breve, uh, ele surge a partir do cenário de negação sistemática do direito à moradia, dos moradores de favelas aqui no Rio de Janeiro, então após um período de grande valorização imobiliária que levou à retirada de muitos moradores do seu território e também de um período que marcou uma das maiores ondas de remoção da história do Rio de Janeiro, no período dos grandes eventos, uh, nós aqui da CONCAT estávamos uh, uh, refletindo sobre a insuficiência dos instrumentos que nós tínhamos em mãos para proteger de fato a moradia, para garantir a segurança da posse dos moradores desses territórios. Nós sabemos que temos uma legislação urbanística bastante avançada, mas que infelizmente não tem na sua aplicação prática a, a, a conversão de todo o seu potencial teórico. Então, olhando para experiências internacionais, nós chegamos à conclusão de que o modelo do Community Land Trust poderia ser um modelo bastante interessante para o país, especialmente a partir do conhecimento Uh, da experiência de Porto Rico, né? que foi o primeiro TTC no mundo a ser aplicado numa grande favela, numa área bastante grande de assentamento informal e com muito sucesso. Então, a partir dessa experiência e considerando o contexto interno, nós em 2018 começamos o projeto com um intercâmbio exatamente uh, com técnicos e lideranças de Porto Rico. Uh, desse intercâmbio surgiu o nosso grupo de trabalho, que no início contava com 50 pessoas, entre ativistas, lideranças comunitárias, moradores, pesquisadores, técnicos, que estavam interessados em refletir sobre as possibilidades do TTC no Brasil. Ao longo do tempo esse grupo de trabalho foi crescendo, hoje em dia nós temos aí mais de 200 pessoas colaborando conosco de forma direta e indireta nos avanços desse projeto. Né? Uh, o plano diretor de São João de Meriti, a proposta que foi uh, levada aos consultores, incluída no plano diretor de São João de Meriti, ela é também, em parte, fruto do esforço de uma parte desse grupo de trabalho, uh, de advogados e técnicos que se dedicaram durante mais de dois anos à elaboração de propostas de lei que pudessem auxiliar na implementação do modelo no Brasil, lembrando que o termo territorial coletivo exatamente devido à riqueza da nossa legislação, ele não precisa de uma lei específica para ser aplicado, mas se entendia que a aplicação de algumas leis, enfim, a implementação do TTC dentro de algumas leis poderia facilitar a aplicação do instrumento e o resultado desse esforço está sendo agora coroado com essa primeira legislação brasileira que fala do TTC, que traz entre os seus dispositivos, entre os seus instrumentos de política urbana. Então, eu não poderia deixar de fazer um agradecimento especial ao grupo de trabalho de legislação do termo territorial coletivo, que foi fundamental para essa vitória. Bom... Uh, passado esse primeiro momento de uma breve apresentação sobre o projeto uh, eu vou também compartilhar minha tela para fazer uma breve apresentação aqui sobre o modelo do termo territorial coletivo depois então passaremos para um bloco ouvindo a Hélida e o Átila sobre o contexto de São João de Meriti sobre a importância uh, dessa nova perspectiva trazida a partir da inclusão do termo territorial coletivo no seu plano diretor e por fim teremos então o terceiro bloco bloco com os consultores do plano diretor de São João de Meriti, Marcelo Leão e Cláudia Pires, que vão falar um pouquinho para a gente sobre esse processo e sobre a importância do TTC. Bom, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, a ideia desse segundo momento é que a gente possa conversar um pouquinho uh, sobre o que, que é o termo territorial coletivo, de forma bastante reduzida. Eu quero desde já convidar todas e todos a visitarem o nosso site, www.termoterritorialcoletivo.org, lá uh, nós temos todas as informações sobre uh, o modelo, sobre as experiências internacionais, é um local uh, bastante interessante para pesquisa e aprofundamento de quem tiver interesse. Além disso, quero renovar aqui o convite para que todos e todas possam nos seguir no Instagram. Nós estamos lançando hoje a nossa página no Instagram, na qual nós vamos compartilhar as nossas atividades, vamos compartilhar alguns conceitos, alguns potenciais, alguns depoimentos do termo territorial coletivo. Nos sigam no Instagram, é só colocar na busca Projeto TTC ou então uh, clicar no link que está sendo uh, colocado agora aqui no nosso chat. Bom... Então vamos lá conversar bem rapidamente sobre o TTC. Pode passar, Felipe. Bom, primeiro, falar um pouquinho sobre a origem do TTC. Né? O TTC ele é o modelo brasileiro de Community Land Trust, e o Community Land Trust nasce uh, há mais de 50 anos atrás, na década de 60, uh, no âmbito da luta do movimento negro norte-americano, uh, na luta por direitos civis nos Estados Unidos. Surge primeiro nas áreas rurais como uma maneira de proteger comunidades negras que produziam na terra, no interior, nos Estados Unidos, de garantir a permanência dessas comunidades e o seu desenvolvimento. Nos anos 80, 20 anos depois, o modelo migra para as cidades e aí parece que ele encontra a sua grande vocação de proteger populações urbanas vulnerabilizadas. Então, na origem do projeto TTC, ele já estava a sua mais profunda raiz ligado com o movimento da sociedade civil, com o movimento negro, movimento de populações vulnerabilizadas pela sua permanência no território. Pode passar? Bom, mas então o que é o TTC? Como eu já falei, ele é um modelo brasileiro de Community Land Trust, então ele não é uma cópia, de nenhum modelo internacional, na verdade ele é uh, um formato criado a partir das especificidades brasileiras, especialmente a partir do aspecto jurídico, esse nome TTC, Termo Territorial Coletivo, ele não é uma tradução de Community Land Trust, ele é um nome que evoca a ideia de um acordo entre partes livres para a gestão coletiva de uma propriedade comum, então essa é a ideia por trás dessa nomenclatura do termo territorial coletivo, e ele tem como objetivo a garantia da segurança da posse, ou seja, a garantia de permanência de populações vulnerabilizadas em caráter duradouro, a partir de um modelo de divisão de propriedades. Então, no TTC... A terra fica sob propriedade da comunidade, por meio de uma pessoa jurídica, que é criada e gerida pelos moradores com essa finalidade, e as casas ficam uh, sob titularidade dos moradores, das famílias individualmente, permitindo um arranjo uh, de, que costura, né, que une tanto a liberdade individual quanto à força do coletivo, que é o que vem aí historicamente uh, garantindo a permanência dessas populações nesses territórios, nesses assentamentos. Pode passar, Felipe. Bom, então o TTC, aqui numa imagenzinha, para que fique mais fácil da gente visualizar, é, é, opera essa divisão de propriedades entre a terra e a construção. E eu acho muito importante trazer aqui uh, uma provocação para que todo mundo possa entender a importância dessa divisão, que não é muito usual, a gente está muito acostumado a pensar na figura do imóvel como um todo, né? a construção junto com o terreno, e essa separação que o TTC opera ela é fundamental Uh, para garantir a acessibilidade econômica dessas moradias uh, e também para garantir a retirada da terra do mercado. Isso porque a pessoa jurídica criada e gerida pelos moradores ela não pode vender a terra. E para compreender um pouquinho mais como se dá essa acessibilidade uh, da moradia, eu vou convidar todos os nossos ouvintes, toda a nossa audiência, para fazer um breve exercício de imaginar duas casas iguais, com as mesmas características físicas, vamos imaginar aqui uma casa de dois andares, com as mesmas... Os mesmos acabamentos, o mesmo piso, o mesmo telhado, uh, elas tiveram exatamente o mesmo custo para serem feitas, o mesmo custo de mão de obra, de produtos, enfim, duas casas exatamente iguais. E aí vou convidar vocês a imaginar uma dessas casas no bairro mais pobre da cidade de vocês e a segunda casa no bairro mais rico da cidade de vocês. Bom, eu acho que a gente nem precisa dar muito tempo para que vocês me digam que essas casas têm preços diferentes né? Uh, no momento em que forem ser vendidas. E aí eu retorno com uma pergunta para vocês, por que, que essas casas têm preços diferentes? Já que as construções são exatamente iguais, as casas são exatamente iguais, a utilidade dessas casas é exatamente a mesma. Bom, esse preço diferente está exatamente na localização dessas casas. E por localização aqui, a gente está entendendo o acesso a serviços públicos, o acesso a amenidades, então é o fato dessas casas de uma dessas casas, estar mais perto, uh, de escolas, de hospitais, da praia, de uma lagoa, de um parque famoso. Então, essas variações na localização é que tem esse impacto relevante no preço. E qual é o elemento físico que engloba esse preço, né? essa questão da localização? É exatamente a terra. Se a gente tira a terra... Uh, da negociação dessas casas, tanto no bairro mais pobre quanto no bairro mais rico, a gente vai ter que o preço dessas casas vai voltar a se assemelhar, né? porque a diferença está exatamente na terra, na localização desse terreno. Então é por isso que o TTC tem a capacidade de garantir que as casas tenham um preço acessível, mesmo que numa área valorizada, mesmo que numa área desenvolvida. Então, o TTC tem a capacidade uh, de acabar com a lógica de enxugar gelo que é inerente à construção das nossas cidades né? uh, no mundo capitalista, na nossa sociedade ocidental. E essa lógica é mais ou menos a seguinte, a gente tem uma área informal que não tem infraestrutura, que acolhe a população mais pobre, mais vulnerável, e aí, de repente, vem um poder público depois de muita luta daqueles moradores, começa a fazer investimentos naquela área, com isso os preços dessa área sobem, os moradores mais pobres precisam sair para uma área mais distante. Daqui a tantos anos o poder público vai de novo fazer investimentos naquela área, o preço vai subir e os moradores vão ser expulsos mais uma vez. Então percebam que uh, as populações vulnerabilizadas, em especial a população mais pobre, ela tem muita dificuldade de de fato uh, se aproveitar, do desenvolvimento do seu território. Ela luta muitos anos para que o território seja desenvolvido e quando isso acontece ela é expulsa e não consegue se aproveitar desse desenvolvimento. Então o TTC é uma solução robusta para que isso deixe de acontecer e que de fato a gente tenha um desenvolvimento protagonizado pelos moradores e que possa ser aproveitado por eles. Pode passar, Felipe. Bom, mas eu falei aqui para vocês que o TTC é o um modelo brasileiro de Community Land Trust, eu falei que é um modelo que já existe desde a década de 60, do século passado, está presente em muitos países do mundo, mas é claro que essas experiências, por mais diferentes que sejam, elas precisam ter algumas características básicas que eu quero trazer aqui para vocês nesse primeiro momento do nosso encontro. A primeira e a segunda características são exatamente o que eu acabei de falar para vocês sobre a separação entre a propriedade da terra e a propriedade das construções. Então a propriedade da terra fica sob titularidade de uma pessoa jurídica formada e gerida pelos moradores que não pode vender essa terra e as casas ficam sob titularidade dos moradores individualmente ou das famílias por meio de um instrumento jurídico que já existe no Brasil há mais de 20 anos que é o direito de superfície. Pode passar? Outra característica importante do TTC é a adesão espontânea. Os participantes do TTC eles precisam optar por fazer parte do arranjo. O TTC não tem vocação para ser um arranjo imposto pelo poder público ou por qualquer companhia de desenvolvimento. E isso por um motivo muito simples. O TTC ele não se pretende uma solução de curto ou de médio prazo. O TTC se pretende uma solução intergeracional. E quando a gente está num arranjo com o qual a gente não concordou ou, que, ou do, do qual a gente não entende muito bem, o que a gente quer é sair dele o mais rápido possível, ou pelo menos a gente não se importa se ele vai dar certo ou não. Como o TTC exige essa mobilização comunitária, como ele tem essa pretensão de ser intergeracional, é muito importante um processo de mobilização robusto em que os moradores, de fato, compreendam o modelo e se integrem a ele por vontade própria. Então, a adesão espontânea ela é um elemento muito importante de qualquer TTC no mundo. Bom, e aí normalmente quando a gente fala da adesão espontânea, muitas pessoas que nos escutam imediatamente imaginam que a gente está falando então de uma utopia, porque vai ser praticamente impossível convencer toda uma comunidade, convencer todo um grupo a se engajar num modelo como o TTC. Mas o TTC não exige o engajamento da totalidade do grupo, da totalidade da comunidade. Ele pode ser aplicado em parte do território e mesmo de forma salteada, né? algumas casas pipocadas, digamos assim, ao longo do território. E ainda que ele seja aplicado de forma salteada, ele tem um potencial muito relevante de proteção dos grupos e comunidades, em especial em relação à especulação imobiliária. Isso porque nós sabemos que o interesse da especulação imobiliária é conseguir uma série de terrenos contíguos, colocar as construções abaixo, remembrar os terrenos e construir um outro tipo de empreendimento. No TTC salteado, a chance é muito maior de que esse especulador imobiliário, enfim, esse incorporador, encontre com alguma propriedade do TTC e então seja impedido de fazer esse remembramento e essa nova tipologia construtiva na área. Então, mesmo de forma salteada, a garantia do TTC com adesão espontânea, ela tem um potencial relevante de proteção sobre as comunidades e grupos de populações vulnerabilizadas. Bom, uma quarta característica importante do TDC é o controle comunitário. Né? Uh, como nós falamos, a terra fica sob propriedade de uma pessoa jurídica que é formada e gerida pelos moradores. Então, essa gestão é, dessas, desses lotes, né, ela é feita por meio de um conselho que é escolhido completamente pelos moradores e que vai ter o poder de conduzir um processo de desenvolvimento comunitário e administrar a terra. No entanto, é importante esclarecer que a ideia de ter esse conselho uh, não significa que o TTC deve se resumir a eleições periódicas, a convite dos moradores para participarem de tempos em tempos de um processo eleitoral que vai escolher um grupo de pessoas que vai tomar todas as decisões por eles. Na verdade, uh, existe uma, uma uh, instrução de que no TTC você tenha tanto quanto possível, mecanismos de participação direta, de democracia direta dos moradores. Então, tanto quanto possível, é importante engajar os moradores na reflexão e decisão de todos os aspectos que envolvem a gestão do seu território. E por fim, uma quinta característica, que eu também já falei para vocês anteriormente aqui, é a acessibilidade econômica para a perpetuidade. Então, uh, o TTC, tirando a terra do mercado, ele garante a acessibilidade, garante um preço reduzido dessas moradias e permite que mesmo num território valorizado, mesmo num território desenvolvido, você possa ter perpetuamente, uh, a ocupação por populações vulnerabilizadas. Pode passar, Felipe? Bom, então o TTC ele tem um potencial muito grande relacionado à proteção do direito à moradia. Nós temos, então, uma gestão coletiva dessa propriedade, a partir dessa entidade que vai ser titular em nome dos moradores. A separação da propriedade do terreno e das construções, como eu falei anteriormente, permite uma costura entre os anseios individuais, as liberdades individuais e a força do coletivo, então você tem ao mesmo tempo um equilíbrio entre a valorização do patrimônio e da liberdade individual e da necessidade de união para garantia da segurança de permanência, e você tem no TTC o modelo mais robusto uh, internacionalmente uh, uh, comprovado uh, de garantia da segurança de permanência de populações vulnerabilizadas, e, em especial em territórios uh, já desenvolvidos ou valorizados. Então a gente tem aqui no Brasil... Uh, a experiência do Minha Casa Minha Vida com a entrega aí, uh, de milhares de unidades imobiliárias e que deixa para a gente de lição que não adianta dar a casa sem garantir que as pessoas possam permanecer. Né? Então, nós temos aí uma série de empreendimentos habitacionais em que as pessoas ficar, acabaram sendo expulsas, seja pela impossibilidade de arcar com os custos uh, dos serviços formais, seja pela atuação de poderes paralelos, Uh, mas é importante a gente pensar nesse cenário do pós-regularização fundiária ou do pós-entrega de unidades habitacionais para garantir a segurança da permanência dessa população, e é nesse ponto que o TTC se insere no nosso debate. Próximo, Felipe. Bom, é importante dizer também que o TTC está incluído na nova agenda urbana, a nova agenda urbana que determinou os objetivos do desenvolvimento sustentável e que foi assinada por todos os países que fazem parte da ONU, inclusive pelo Brasil. O TTC está lá no item 107 da nova agenda urbana, como um modelo uh, fundiário, uh, enfim, imobiliário, de moradia, que deve ser incentivado pelos estados, no sentido de garantir moradias sustentáveis e acessíveis para os moradores. Pode passar? Bom, aqui... Uma, uma, um exemplo, né? uma ilustração para mostrar um pouco como é que funciona a implementação de um TTC, para quem fica curioso a partir de toda essa conceitualização. Lembrando que essa aqui é uma apresentação bastante rápida, quem tiver mais interesse, quero renovar o convite para conhecer o nosso site coletivo.org também para nos seguir no Instagram, Projeto TTC, para ter mais informações. Mas se a gente imaginar que o TTC é uma grande parede, é um grande muro que protege as comunidades, a gente pode dizer que o primeiro tijolo, aquele mais fundamental, é o da mobilização comunitária. Sem ela não existe TTC, sem ela não é possível instituir o modelo. Depois, a segunda camada de tijolo, ela é, para os assentamentos informais, a regularização fundiária, para os projetos novos, a construção habitacional, então a instituição, a consolidação da propriedade através da titulação, através da obtenção da terra. Depois disso, seguindo os tijolos por tijolos para a construção do muro, nós temos a criação da pessoa jurídica para o TTC, sempre com a participação dos moradores a partir das suas necessidades, Uh, depois a gente tem a separação da propriedade da terra e das construções por meio do direito de superfície. Por fim, a instituição do regramento do TTC, um regramento que também é definido pelos moradores e que vai trazer todas as normas de utilização uh, dos espaços comuns, também as possibilidades de construção, como é que vai se dar uh, os parâmetros construtivos, enfim, as regras de convivência, tudo isso dentro, uh, do, dentro do que for possível a partir da legislação municipal, estadual e federal aplicável. A partir desses cinco elementos, a gente pode dizer que teremos esse muro construído protegendo essas comunidades uh, das duas formas principais de remoção de ameaça à segurança da posse que nós temos hoje, tanto o Estado por meio das emoções forçadas, quanto o mercado por meio do aumento do custo de vida e do assédio do mercado imobiliário. Pode passar, Felipe? Bom, então, como eu já deixei claro aqui, mas só para ressaltar, embora a gente fale muito do TTC como uma alternativa para assentamentos informais consolidados, para favelas. O TTC ele também pode ser aplicado em novos empreendimentos habitacionais. Em verdade, a maioria das experiências internacionais se dá nesse cenário. Então, ele é um instrumento bastante versátil também em relação às suas possibilidades de aplicação. Pode passar? Bom, se a gente pensar especificamente nos assentamentos informais, que parece ser uma dimensão bastante especialmente relevante aqui no Brasil, a gente tem que o TTC, ele tem o potencial de atender a preocupação primordial dos moradores por titulação, que é exatamente a segurança e a permanência, quando a gente pergunta para os moradores por que eles querem o título, a imensa maioria, para não dizer todos, para não cometer nenhum tipo de impropriedade, vão dizer que querem o título para poderem permanecer, para poder terem a segurança de estarem uh, perpetuamente no seu território. O TTC também mantém as qualidades que são desenvolvidas informalmente, então uh, ele mantém a rede de solidariedade, ele mantém todas as características de criatividade, toda a potência do território uh, em que ele foi estabelecido, ele também mantém o que tem sido de fato mercado acessível por moradia no Brasil, que historicamente são esses assentamentos informais que quando recebem algum tipo de investimento público e de desenvolvimento acabam expulsando seus moradores mais pobres, criando essa coisa do enxugar gelo que eu falei, então o TTC permite romper com essa lógica, e o TTC também encoraja as comunidades a continuarem o seu processo de autogestão, né? que é fundamental garantindo o protagonismo dos moradores sobre seus territórios, porém agora é, de uma maneira formalizada, com apoio, respaldo e a força proporcionada pela instituição do TTC. Próximo. Bom, aqui, só para mostrar para vocês, isso está disponível no site, é um pouco do nosso último relatório anual de 2021. Nós estávamos nos últimos dois anos em atividades uh, virtuais por conta da pandemia, mas aproveitamos esse momento para fazer uma difusão nacional do modelo. Uh, tenho certeza que muitos e muitas de vocês que hoje estão aqui não são do Rio de Janeiro e chegaram até nós por meio desse trabalho de difusão do TTC. Graças a ele, nós temos grupos interessados na implementação do modelo em várias cidades brasileiras, como Belém do Pará, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Brasília. Nós tivemos também... Ao longo do ano de 2021, a 2020 e 2021, né? a inclusão do TTC no texto de diversos planos diretores, um deles, o de São João de Meriti, que já foi aprovado e publicado e é o objetivo do nosso encontro aqui hoje. Mas o TTC também está incluído no projeto de lei de revisão do Plano Diretor do Rio de Janeiro e também no projeto de lei de revisão do Plano Diretor de Maricá. E, além disso, uh, está sendo debatido para ser incluído também no Plano Diretor de Rio Branco do Sul, município da região metropolitana de Curitiba e também de Belo Horizonte. Então, nós estamos nesse movimento de expansão do modelo pelo Brasil, o que torna muito importante essa troca entre a gente, esse contato uh, com pesquisadores interessados na temática urbana com o modelo. Pode passar, Felipe? Bom, então, para fechar, né, para passar a palavra para os nossos ativistas e moradores de São João de Meriti, depois para os consultores do plano. Queria só trazer para vocês uh, alguns reconhecimentos do TTC, que nós já alcançamos nesses últimos quatro anos aqui no Brasil. Então, nós temos a aprovação uh, do TTC como instrumento de política urbana no plano diretor de São João de Meriti, na região metropolitana do Rio, a previsão do TTC no projeto de lei de revisão do plano diretor do Rio, também no projeto de lei de revisão do plano diretor de Maricá, outro município da região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. Como eu falei, o TTC está incluído nos debates sobre revisão dos planos diretores de Belém, Belo Horizonte e também Rio Branco do Sul. Nós já temos mais de 30 trabalhos acadêmicos produzidos sobre o tema nos últimos quatro anos, então um interesse crescente de pesquisadores sobre a temática do TTC, suas possibilidades, seus desafios. E nós temos a presença cada vez mais forte do modelo no debate nacional sobre cidades. O TTC está incluído como uma das uh, diretrizes aprovadas na Conferência Popular pelo Direito à Cidade, que ocorreu no último mês de junho em São Paulo, com o objetivo de tirar uma pauta unificada de luta uh, pelo direito à cidade nos próximos anos no Brasil. Né? Nós também temos participado de uma série de eventos, lives, uh, em todo o país, para levar o conhecimento sobre o modelo e debater o seu potencial nas mais diversas regiões. Pode passar, Felipe. Bom, então, mais uma vez está aqui nosso site, era essa breve introdução que a gente queria fazer sobre o modelo. Vamos, então, começar o nosso debate especificamente Uh, sobre o, a experiência de São João de Meriti, e para isso eu quero convidar a Elida e o Átila para compartilharem com a gente um pouquinho uh, do contexto do município de São João de Meriti e da importância de novos instrumentos e novos modelos na luta pelo direito à cidade e pelo direito à moradia. Boa noite, gente. Meu nome é Elida Nascimento, eu sou professora e atuo aqui em São João com, através do projeto Inclusão, que é um projeto aqui na minha comunidade, em Éden. A gente realiza várias atividades. E São João, para mim, começou desde a minha infância, né? em 81, eu estava com um ano, quando meu pai ele comprou um lote. Aqui na minha comunidade eram muitos lotes, tinha algumas... Alguns terrenos que eram de famílias, e essas famílias foram algumas se mudando, outras é, buscando outros lugares, tudo, e eles começaram a lotear. Então, muita gente nessa época comprou esses lotes e foi fazendo, formando a comunidade. Né? E... São João ele é uma cidade conhecida como Formigueiro das Américas. Até 2012, era considerada a cidade com maior densidade populacional do país. Né? E acredito que ainda deva continuar, porque São João tem crescido bastante, o que tem dificuldade, tem criado muita dificuldade também, principalmente nessa questão de moradia. Então, o que, que aconteceu? Ao longo dos anos... As pessoas, as famílias que compravam esses lotes, foram tendo seus filhos, que foram crescendo, que foram tendo seus filhos, e foram, naquele meio, naquela mesma região, foram formando suas casas, suas moradias, né? E o que acabou gerando um crescimento desordenado, né? E muitas dificuldades. Então, São João é uma cidade que sofre muito com esse crescimento populacional. E também é uma cidade que ainda tem muitas terras, que acontece até nos dias de hoje, aqui mesmo na nossa comunidade, de pessoas se apropriarem, venderem os lotes e, assim, começar a fazer mais moradias. Né? Então, com 11 anos, meu pai comprou esse lote em 81, levou uns 10 anos, mais ou menos, para construir um espaço que desse para a gente morar, não é não foi uma não construir uma casa a gente não teve aquela casa pronta toda finalizada a gente veio morar aqui e dali em diante fomos fazendo aos poucos né meu pai foi realizando as construções aos poucos mas desde criança que eu vinha para cá porque geralmente no final de semana que ele construía e a gente vinha com ele ficava por aqui também e durante a semana tinha escola, tinha essas coisas, só a gente não podia ficar. Em 91, com 11 anos, nós viemos definitivamente para cá, para São João. O meu bairro aqui era um bairro muito rural, tinha criação de cavalos, porcos, então muitas árvores. E com esse crescimento, a gente foi dando lugares para as casas e perdendo todo esse contexto rural. Assim. A gente, com 16 anos, eu tinha 16 anos e eu comecei a pensar que a gente poderia é, se organizar melhor né? aqui na minha comunidade. Então, comecei a trabalhar com outros jovens, assim, outras crianças, a questão da gente zelar pelo ambiente, da gente cuidar, da gente buscar o que a gente tinha perdido. E, de alguma forma, a gente foi conseguindo resgatar um pouco daquela herança que a gente tinha, que era a questão das árvores, a questão do cuidado com a terra, essas coisas, né? E a gente começou a construir esse trabalho. E a gente não tinha internet naquela época, né? Mas a gente tinha os livros, que a gente buscava muitas respostas nos livros. Então, a gente começou a trabalhar através da leitura, através de conhecimento, como a gente poderia fazer também para melhorar. Nesse mesmo período, crescia também a questão da criminalidade, e a gente tentava, paralelo a isso, fazer a nossa parte, né? até para não perder tantos jovens como a gente perdia, e via muitos amigos nossos se perdendo também por esse caminho. Então, a gente comecei a trabalhar, só que aí com 19 anos eu engravidei, aí tive que dar uma parada em tudo para poder cuidar de criança, é, parei os planos de, de estudar, aquela coisa toda. Quando meu filho estava com 8 anos, aí eu voltei a estudar, fiz faculdade e me formei em pedagogia. Então, já me sentia mais preparada até para trabalhar no meu território, até para atuar mais e trazer mais oportunidades. Né? Então, nós juntamos, em 2014, é, quando eu consegui passar também para o município do Rio, como professora, né? e isso me deu mais disponibilidade de tempo também. Então, começamos aqui na minha casa, a gente começou a fazer um trabalho para trazer, e oportunidades também para aquelas crianças para os jovens da minha comunidade. E a gente iniciou um projeto chamado Projeto Inclusão. E nesse projeto a gente começou a desenvolver algumas atividades. Dentro dessas atividades, o propósito é sempre trazer para as pessoas a reflexão sobre como fazer a nossa vida melhorar, como a gente pode viver juntos, em comunidade, é, no mesmo território, conciliando nossos problemas, conciliando nossas dificuldades, mas também trazendo soluções para a gente caminhar melhor e, e até as nossas crianças e jovens pensarem num futuro diferente. Então, a gente vem trabalhando aqui através da educação, do esporte, da conscientização do, do meio ambiente, da necessidade de conscientizar Dessa, da questão ambiental. Então, a gente vem realizando várias atividades aqui ao longo desses nove anos, que a gente já vai para nove anos. Assim. Por quê? Porque nós temos muitos problemas e muitos problemas são dessa questão de território, de moradia, porque muitas pessoas elas não têm é, condições de fazer toda aquela regularização como foi falado, é, é muita burocracia, é caro. Então, a gente precisa se organizar para poder fazer as coisas acontecerem e não ficar tão ruim e a gente não perder um pouco do que a gente tinha lá atrás. Porque muitas pessoas que me acompanham são pessoas que estão junto comigo desde a época da adolescência, que têm o mesmo ponto de vista, o mesmo ideal. De, do lugar. É um lugar que a gente gosta de morar, entendeu? É um lugar que a gente não pensa assim, ah se eu melhorar de vida, eu vou sair daqui. A gente gosta de estar aqui, gosta de, de estar na rua, a gente ainda temos aquele costume de estar na rua, de sentar na praça. Então, é um local muito acolhedor e que a gente se sente parte dele também. Temos um carinho todo especial pelo nosso bairro, pela nossa comunidade. Então, assim, por isso a gente realiza esses trabalhos. Mas tem essa questão, como foi falado, de, dos problemas. Então, a gente cresceu muito, muita gente. A gente tinha duas áreas onde poderia ser usado como áreas de lazer. Hoje temos uma porque essa outra já virou um... Uma comunidade, né, um território, onde as pessoas fizeram casa, construções, alguém loteou e passou esses lotes. Então, assim, e a gente fica nessa situação. E, claro, que todo mundo, com certeza, tem aquele receio de um dia baterem na sua porta e falar: oh, você não pode estar aqui, porque isso aqui tem um dono e não é você. Eu acredito que muita gente pense e tem esse receio, assim, Mas eu acredito que isso, o fato de São João já colocar em pauta esse pensamento e estar tá trazendo para a gente essa condição, eu acho que já é um grande avanço para a cidade. É uma cidade que tem muitos problemas, é uma cidade que conhecida como cidade dormitória, onde muitas pessoas precisam sair daqui para ir trabalhar e voltam à noite mas também é uma cidade que pode ser melhorada e, se, com bastante interesse né, do poder público, a gente pode avançar e pode chegar a um objetivo comum, que é trazer realmente qualidade de vida para as pessoas. Né? Então, essa é a proposta do nosso projeto. A gente é um projeto aberto para todas as pessoas da comunidade. Hoje a gente já atende outras pessoas de outros bairros que vem para cá, que frequentam, que trazem as suas ideias, a gente compartilha junto, a gente pensa junto, a gente vê as, possibilidade, as possibilidades de ser realizadas ações e, junto com outros parceiros, assim, a gente vai crescendo e vai. Multiplicando esse trabalho, porque o objetivo também é a gente deixar para a galera mais nova que eles deem continuidade, porque vai chegar um tempo que a gente vai cansar mesmo, ou a gente vai ter que parar e a gente vai ter que dar só aquele suporte. Então, a gente pensa muito nisso, em passar para as novas gerações essa questão da história do lugar, da afetividade do lugar, da importância da gente cuidar e ter os nossos direitos adquiridos, né, e lutar por eles, né. Então, essa é a minha fala, assim, da cidade. É uma cidade que eu tenho muito carinho, que me recebeu muito bem. Eu vim de outro município da Baixada, mas foi aqui que eu me encontrei, aqui que eu crio meu, criei meu filho, agora estou partindo para outro bebê, que eu também quero criar aqui e quero que ele tenha o mesmo carinho que eu tenho pela cidade e, quem sabe, até ele possa vir dar essa continuidade mesmo, zelando pelo lugar e criando oportunidades para outras pessoas também, entendeu? Porque, muitas vezes, a gente percebe aqui que a falta do, do conhecimento, a falta do esclarecimento, aí as pessoas aceitam tudo ou não tem mais motivação para acreditar, entender o que possa melhorar. Então, eu acredito que esse projeto do PTCC vai vir mesmo para trazer bastante esperança mesmo para a comunidade, para as pessoas. né? E eu acredito que São João deu um grande passo é, trazendo isso em pauta. É isso. Muito obrigada, Hélida, pelo seu depoimento, acho que é muito importante a gente ouvir uh, de moradores e de ativistas do território qual é o contexto, para que daí a gente possa fazer uma reflexão aqui conjunta sobre as possibilidades do TTC, né, de fato, nesse território. Então, vou convidar aqui agora para compartilhar com a gente também suas percepções o Átila, uh, também ativista e morador de São João de Meriti. Átila, por favor. Oi, gente. Muito boa noite, tudo bem? É, primeiro, eu queria falar da minha satisfação de estar marcando presença aqui com vocês. É, muito honrado mesmo, é um tema de uma relevância imensa e que de verdade eu não imaginava nem tão cedo que a gente pudesse estar pautando e discutindo é, esse assunto de tamanha importância aqui na minha cidade nesse momento né principalmente quando a gente está no momento de transição de, de, de governo né fica tudo mais complicado é tanta coisa para se pensar e se discutir e esse sem dúvida é um assunto que chama muito a atenção né e que faz falta que deveria de fato estar tá nas rodas de conversa né é, falar de território falar de moradia de ocupação digna respeitosa é algo primordial mesmo bom eu queria Falar um pouquinho de mim também, eu, diferente da minha parceira, companheira Hélida, que, que veio de outro município para cá, né, e é uma meritiense, de fato também, eu nasci em São João de Meriti, no centro da cidade de São João de Meriti, e saí da maternidade de São José aqui para o Parque Elian, onde eu resido, né, que é um bairro também próximo de Coelho Rocha, próximo de Éden, onde... A L da Vive. É, eu tenho 39 anos de, de cidade, 39 anos de vida. Eu sou ator de formação, é, sou multiartista, na verdade. É, além de atuar, eu produzo arte, produzo cultura, é, dirijo, faço produção musical, são várias frentes de trabalho. E, no decorrer da minha trajetória, é, eu fui percebendo assim com... com meu caminhar, com a minha caminhada, com a minha cidade também em evolução, eu fui enxergando e entendendo que eu deveria participar mais da construção da, da cidade, sabe? É, eu, eu me sentia um pouco distante, porque a gente, infelizmente, em regiões periféricas, na Baixada Fluminense especificamente, São João de Meriti também, a gente sabe da carência né e, que a gente tem em vários pontos, inúmeros pontos, mas no que diz respeito à cultura e educação, mais ainda, né? Então, quando eu comecei a ter interesse artístico e produzir arte, infelizmente eu tive que sair daqui para estudar, para aprender, me profissionalizar. Né? Eu comecei a fazer um teatro muito novo e aí com 12 anos, né, naquela naquela época a gente ainda conseguia fazer muito isso, né? 11, 12 anos, a mãe colocava num num ônibus na esquina, e nós íamos para centro da cidade estudar e começar a cuidar da vida. Né? Hoje, isso, infelizmente, é quase que impossível, né com um adolescente de 15, 16, a gente até faz, permite, mas um pouco apavorado. né E aí eu ia para o Rio de Janeiro estudar e me senti extremamente deslocado né entre centro da cidade e zona sul, totalmente fora do meu eixo, da minha da minha caixinha, e isso me fazia mal. É, até por ser um homem negro também, a gente tem uma série de questões né, diante de alunos estudando arte, alunos brancos. Então, tudo contribui para que você fique um pouco deslocado, para que você não se sinta acolhido, e, na prática, isso é um fato também. Né? E aí eu comecei a pensar, eu, eu falava, por que, que isso não tem na minha na minha cidade? como é que eu faço para estudar teatro na minha cidade, né? Como é que eu faço um curso de interpretação para TV na minha cidade? E muito jovem eu já resolvi agir. Com 15 anos eu estava assim, montando meu grupo de teatro, é, chamando parceiros de trabalho, fazendo teatro pelas escolas, né? Começando a ganhar um dinheirinho e e, de certa forma, começando a gerar essa troca cultural. né? Eu aprendendo na prática, tendo ali a minha vivência, meu fazer teatral, levando arte para as escolas públicas, para as crianças né? e até adolescentes como eu era. Então, foi uma troca muito bonita e um primeiro contato, de fato, com a população da minha região, com a minha comunidade. É, para um entendimento de como as coisas funcionavam aqui. E sem ter tanta noção, né? E gerando emprego em 15 anos de idade, né? gerando oportunidade para as pessoas da minha cidade. E aí aquilo vira aquele bichinho do vício. né? Você se apaixona tanto pelos seus fazer, se apaixona tanto pelas possibilidades que vão surgindo, que você não quer mais parar. E, graças a Deus, eu segui, continuei nessa batalha. Então, já tenho aí quase 30 anos de, de carreira, né, de história com, com teatro, com as artes. E hoje sou um profissional. E me sinto muito bem em dizer onde eu vou, pelo país, que sou um cidadão meritiense, tenho muito orgulho de falar que vivo em São João de Meriti, né? que que não só durmo aqui, não é não é uma cidade apenas para eu dormir. Eu vivo aqui, aqui eu produzo minha arte, aqui eu gero emprego e e é isso, isso me orgulha muito, né? Quando a Elida estava falando dessa dessa questão do, do início, né, desse nosso território, como é que São João foi sendo construído, os primeiros moradores que foram surgindo, né? Esse, essa conversa ela, de fato, é muito próxima de todos nós, né? É muito familiar, realmente, porque os meus pais também chegaram aqui assim, né? A Baixada Fluminense, ela tem ela tem o Brasil dentro dela. É, é muito louco isso, né? Nós somos uma região que a gente tem toda uma população muito misturada pelo Brasil afora, né? O meu pai ele era de Santos, São Paulo, a minha mãe de Mirador, interior de Minas Gerais. Então, foram pessoas que, que chegaram aqui muito cedo, nesse território, sabe? Tudo muito mato, eles falavam muito isso, era um, uma casinha num canto, uma casinha no outro canto, e foram construindo, todo mundo construindo, e, e essa primeira comunidade se juntando, se fortalecendo, né? É, até que o Parque Elian, passa a ser um, um, um bairro, numa crescente, até comercialmente falando, né? Lojinhas começam a aparecer, isso tudo vai ganhando uma forma e essa comunidade se fortalecendo. Então, também faz parte de uma família que, de certa forma, ajudou a construir esse bairro chamado Parque Elian, que fica próximo aqui do terceiro distrito, que é Coelho da Rocha, que é um pouco mais conhecido, que tem um centro comercial grande, né? Eu tenho essa essa história também na minha família. Além do que, a gente a está gente muito próximo de uma rua aqui, pessoal, chamada Turmalina. A Turmalina é a rua onde o almirante negro João Cândido viveu. Teve seus últimos dias de vida, sabe? E ali ele teve a sua primeira moradia. Então, a gente entende que é uma conversa muito ampla, é, muito antiga, que a gente precisa, de fato, se aprofundar, estudar, se fortalecer. A gente sequer é, sabe exatamente quantas favelas São João de Meriti tem. Esse contato de vocês me trouxe muita oportunidade de refletir muito sobre isso. É, esse mapeamento existe. Nós temos esse número de favelas em São João de Meriti, Quantos moradores cada uma dessas favelas tem? Nós te conhecemos, nós já acessamos, temos contato com, com esses moradores, com essa população, porque a gente sabe que tem pessoas também em situação de, de miséria total, muito do nosso lado. Então, eu queria assim, muito deixar essas reflexões também e trazer isso para nossa possível troca. É, eu acho que, sem dúvida, pertinente demais, todo o projeto do, TCC, do TTC é extremamente importante. Eu vim lendo, assim, visitando o site, visitando o Facebook, porque tem informações por lá também. É muito interessante, muito importante e, de fato, me surpreende muito São João de Meriti estar é, tá de braços abertos para isso e se tornar um pouco pioneira né, dentro desse projeto. E, e eu estou totalmente disponível para que a gente possa tocar, aprender e criar muita coisa junto Então, torno disso, tá? É um prazer de verdade estar aqui. Obrigada, Desculpem o meu resfriado, tá, gente? Desculpem o meu resfriado, por favor, que eu estou gritadíssimo. <risos> Imagina, Atila, somos dois. Obrigada aí pela, pela sua presença, pelo seu depoimento. Certamente a gente tem muito para trocar, muito para construir. Uh, bom, acho que ficou muito claro aqui para todas e todos uh, dos desafios do território de São João de Meriti, uma cidade, como eu falei, situada na região metropolitana do Rio de Janeiro, que é uma região metropolitana uh, caracterizada por ser um grande subúrbio da capital, né? são áreas... Uh, uh, que são consideradas periferias da capital e não cidades propriamente independentes dessa dinâmica, uh, e as falas de Elida e Átila eu acho que ajudam a gente a desenhar na nossa cabeça, mesmo para quem é de fora do Rio, o cenário em que se insere essa inovação do termo territorial coletivo no plano diretor. Então, agora, para falar um pouco desse processo de inserção, da importância desse modelo uh, em São João de Meriti, a partir dessa visão trazida por Élida e por Átila da cidade, eu vou convidar a Cláudia Pires e o Marcelo Leão, uh, consultores do plano diretor de São João de Meriti, para compartilharem aqui com a gente. Uh, vou convidar primeiro a Cláudia, que parece que tem uma apresentaçãozinha para a gente, e logo na sequência o Marcelo, para a gente dar seguimento aqui, o nosso debate. Cláudia, a palavra é sua. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui também falando com vocês. Eu agradeço mais uma vez aqui a Tarsila, que também esteve junto com a gente dentro da construção desse projeto do Plano Diretor de São João do Meriti. Eu me chamo Cláudia Pires, sou a arquiteta que coordenou a equipe de trabalho... Então vamos tentar passar para vocês um pouco dessa experiência aí da construção do, do Plano Diretor de São João do Meriti. Espero que vocês gostem do que a gente vai apresentar. É, eu estou muito satisfeita por estar aqui hoje, agradeço demais a Tarsila por, por essa oportunidade de debater um pouco o Plano de São João. Então vamos lá? Então, vou mostrar para vocês, é, pode passar para mim? Bem, eu não preciso fazer muitas apresentações, porque eu acho aqui que a, todo mundo, todos que estamos aqui, conhecemos um pouco de São João, né? É, Elida acabou de falar aí das memórias afetivas, o Átila também, né? Acho muito importante essa discussão, e a gente, no decorrer da, da implantação do, do, da, da, do processo né, de construção, da aprovação do plano diretor de São João e dos, das leis complementares, a gente teve um contato direto com, a, com as comunidades, fizemos algumas reuniões, queria é, passar, é, e, onde a gente tentou res, recuperar essa, essa discussão. E eu queria até... É, a gente fez um esforço também, Lda e Atila, de recuperar alguma memória do que foi o processo de produção dos loteamentos do, de, de São João do Meriti, né? de forma a saber, ter uma memória de como foi produzido o espaço da cidade, é, como que, é, os processos de loteamento, como as famílias foram para é, viver em São João do Meriti, é, qual que era a relação de São João com os municípios é, limítrofes da Baixada. Então, nós, nós fizemos esse trabalho também de recomposição de uma história do município, num processo de revisão do plano diretor de que durou seis, é, é, dois, praticamente dois anos. Né? Começou em junho de 2019 e terminou agora, não quer dizer, três anos, né? No final de fevereiro desse ano, a lei foi finalmente aprovada. Então, eu queria passar, passa para mim, por favor, Filipe. Então, a Aí a história, a gente recuperou a partir dessas imagens, né? é, inclusive com colaboração de moradores de, do município, técnicos da Secretaria de Cultura, de Patrimônio, né? que trouxeram para a gente muito dessa força da história da, da, da, do município, né? da ligação desse município com o crescimento, com a, a, os, os canais navegáveis, depois com a ferrovia e logo a seguir com a, a Via Dutra. Né? Pode passar? Pode passar e aí algumas imagens que circularam no, nos folders né, de, do Plano Diretor de São João, mostrando aí algumas imagens do município, né, desde a da, da vista Aérea de alguns locais onde a gente teve que depositar o um olhar mais cuidadoso, como é o caso é, das áreas ainda livres, né, os espaços verdes da cidade, as áreas intensamente povoadas, né? lembrando que São João do Meriti tem uma densidade demográfica, superior a muitos municípios brasileiros, é considerado um município extremamente denso, ou mais denso das Américas, né? e, e a gente teve que recuperar toda essa discussão para poder fazer uma lei que fosse compatível também com os desafios de é, pensar o futuro de uma cidade que está totalmente povoada, né? salvo aqueles vazios é, voltados para essa questão da atividade, da, da, ainda de uma, de, uma, de uma ligação com atributos ambientais existentes no território. Pode passar? Então, a gente, uma, um esforço que nós fizemos nesse plano diretor foi de deixar algumas memórias. Eu vi aí que o Átila falou a respeito dos dados do município, né? nós tivemos uma dificuldade muito grande também de compilar dados até em função dessa, dessa perda aí da, da contagem dos, dos dados do IBGE de 2020. Né? Nós trabalhamos com projeções é, populacionais ainda de 2010 que não, é, não se constituem, se a gente for agora dentro da, da, da, da, dos resultados do censo é, que está sendo realizado agora, a gente vai, vai ter algumas surpresas aí né em relação a essa, esses dados populacionais, mas a gente achou importante é, é, deixar essas, esses indicadores para o município, esses dados não só dentro do diagnóstico, mas gravar esses dados dentro do plano diretor da cidade, para que na, no próximo processo de revisão, esses dados sejam balizadores de uma decisão de mudança de lei ou até de revisão de alguns instrumentos que nós colocamos dentro da, da, da, do, do processo de construção do plano diretor. Pode passar. Então, aí, algumas imagens da elaboração do plano, né? Pode passar, e bem rapidamente, só as imagens, né? A construção, os conselhos... É, nos GTs, nas reuniões com as secretarias de governo, é, com o Conselho de Desenvolvimento Urbano, pode passar, as, as, as aproximações aí de pesquisas né, de campo com os agentes de saúde da família, para a gente poder aferir algumas discussões relativas à, à relação né, entre habitação e saúde pública. Nós também quisemos é, introduzir dentro da Lei do Plano Diretor, já é, alguns instrumentos como a regularização fundiária e assistência técnica, mas tem parte do pressuposto que a assistência técnica é, na dentro da política de moradia ela é um instrumento também de redução de problemas de saúde. Então, nós quisemos aferir com a população se os dados que nos apresentavam eram de fato verdadeiro e, verdadeiros, e aí fizemos uma amostragem, uma pesquisa amostral com os agentes de saúde da família, executamos treinamento, e aplicamos 80, 856 questionários no território para poder fazer com que a gente pudesse ter uma, uma, uma análise fidedigna da, das condições né, da, da, desses indicadores que eram apresentados em termos de, de dados primários no município. Pode passar? Aí, ah, as visitas a campo, né? Para ver os problemas, as dificuldades. Pode passar. Mais relatórios, né? Fizemos muita leitura técnica comunitária em todas as nove regiões de planejamento do município, né? Pode passar. E aí, essas, essas é, leituras técnicas resultaram em, algum, em mapas né, de leituras técnicas comunitárias, onde a gente foi apontando. É, os problemas, as, as questões é, que exigiam um pouco de atenção e, e também aquilo que eram os aspectos positivos referentes a cada uma dessas disciplinas, né? meio ambiente, saneamento, mobilidades, equipamentos culturais e habitação. Pode passar. A infraestrutura urbana social e habitação. Logo, logo a seguir, depois de constituído o diagnóstico, nós voltamos para o município para novas leituras, reuniões de leitura técnica comunitária com, ó, é, com as, o conselho e também com as, as secretarias para apresentar os dados. Né? Isso foi feito durante a pandemia e durante todo o um mês lá dentro da, da, da secretaria de governo, é, com cada uma das secretarias para a gente apresentar os dados é, é, executados, efetuados, pode passar. E aí estão, as, aí estão as imagens, né? No consultor da gente de... ...do, do, do plano de diretor de São João do Beniti, que a, a discussão ambiental ela é muito forte, né? E existem várias é, discussões, principalmente ligadas... A, a monitoramento de risco, áreas de cheias, né, a, a áreas de, de, de, de inundação e também de desmoronamento de encostas, que a gente também queria que fosse é, tratado de forma bastante relevante dentro do processo de construção do diagnóstico. Pode passar. E aí, esses é, foram pressupostos que a gente trabalhou na revisão, né? É, a gente partiu de uma lei complementar do plano diretor que nós é, verificamos o decorrer do tempo que tinha sido parcialmente implantada. Então, nós partimos desse pressuposto, né, dessa lei do plano diretor vigente, que não se concretizou, porque grande parte dos, dos instrumentos não foram é, regulamentados, para a gente, de certa forma, é, construir a nossa, a nossa estratégia de aprovação do plano é, é, obtendo, é, a partir da, da, nossa, da nossa metodologia, uma, uma discussão de, tanto do plano diretor quanto das leis complementares e, uma, e, e, e fazendo com que o município entendesse que era importante levar o conjunto de leis que regulamentavam os instrumentos do plano já para aprovação é, num único bloco para a Câmara dos Vereadores, e assim foi feito. Né? Fizemos a pactuação também do plano diretor com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é, trabalhamos também com a perspectiva de que a gente deveria olhar para as conurbações urbanas existentes com os municípios da Baixada, né? a relação é, muito próxima do, da região da Pavuna com o Rio de Janeiro, né? as, as articulações de, de São João com Caxias e com Nilópolis, e fizemos toda essa, essa, essa análise para poder também trabalhar com os, os objetivos do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana do Rio, articulando o plano diretor, o PEDUI do Rio, com a, o plano de diretor de São João. Também é, trabalhamos com, a, com a, a questão maior aí desse plano, da gente transformar a habitação e aí todos todas as, as, as políticas públicas relacionadas à habitação, é como um ponto central da, da revisão do plano diretor, de forma que ficasse evidenciado que uma discussão sobre o problema da moradia em São João fosse encarado como um problema central na, na revisão, né? E aí mais a questão da necessidade de reconhecer as fragilidades ambientais, o município e, a, e a, a discussão sobre o transporte como função estruturante do território juntamente com a habitação. Pode passar? Né? Então, a gente trabalhou com essa, essa, esse pressuposto aí maior, né? é, De que está tá, tá implícito aí no discurso de, de, de tanto de Atila. Quanto de, de. Esqueci, desculpa o nome. É... Quem falou o falou Élida. desculpa, Élida. Eu ia falar a Érica e eu falei assim: ai, meu Deus, não, é Élida. É, então, esse foi a, a, o pescoço maior aí da gente, né? É discutir as atividades morado morar, do trabalhar, do socializar, né? Essa discussão numa, numa, de uma forma é, é, é, é, é, é, articulada, né? De forma que as pessoas pudessem se sentir parte dessa discussão no decorrer da revisão do plano diretor. Vamos, pode passar. É, então, é isso foi que a gente fez, né? É tudo que eu já falei um pouco antes aí sobre a leitura participativa, os questionários, a devolutiva dos grupos de acompanhamento, né? Nós tivemos um grupo de acompanhamento também que era formado por. por representantes dos conselhos que acompanhou todo o processo de revisão do plano, pode passar, e pode passar, aí a gente se baseou para poder fazer a, a revisão no, no escopo do diagnóstico ambiental, então pode passar, e aí a gente trabalhou todas as interfaces da, da gestão pública com a gestão ambiental, pode passar, trabalhamos com a verificação de todos os indicadores de qualidade de vida, né? Desde a qualidade ambiental associada, à qualidade do ar, qualidade da água no município. Pode passar? Cláudia, é só para te avisar Sim. que já passaram os 15 minutos. Se você puder. Ah, meu Deus! Então deixa eu ir embora. <risos> aí. É, então pode passar muito rápido aí que eu falei demais, né? Então aí são os, os indicadores que nós trabalhamos, né? Pode passar. Dois minutinhos, tá? Parceiro, eu acabo. É, aqui, todos os. os... Pode passar. É, todos os, os mapas, né, de que balizaram nossa, a nossa revisão, né? É, além de, desses pressupostos ambientais, o risco ambiental e construtivo, o déficit habitacional, pode passar. Pode passar. Os mapas geológicos, né, que indicam áreas de cheias, áreas de inundação, é, recorrência de risco, né, risco de, de deslizamento, risco de alagamento, e aí fomos cruzando esses dados, né, as questões relacionadas às áreas de habitação de interesse social, que o Atila perguntou, pode passar, as questões de mobilidade, né, todas elas foram também bastante com os trajetos de ônibus, as, os viados estruturantes para as linhas, né? as incompletudes né, da mobilidade no, em São João, né, as potencialidades da mobilidade, pode passar, aí, e a questão do zoneamento atrelado ao uso do solo e até a recuperação aí, dessas condicionantes de mobilidade que foram perdidas no decorrer do tempo. Né? Então, tem várias discussões que foram feitas aí, como vocês são. Percebendo, né? além da política cultural também que a gente trabalhou, e a forma como a gente construiu o macro zoneamento da gente, só para. vou parar por aqui, é, passa bem rápido para mim, só para a questão dos instrumentos, tá? Porque a, a síntese do, do trabalho feito né, foi em cima da. Pode, pode, pode voltar um pouquinho. Aí eu vou parar aqui nesse, nessa. Pode passar aqui, isso. Então, a gente fez o plano diretor, e o plano diretor está baseado nesse, nesse, nesse texto de lei que inclui tão, tanto as diretrizes aí, gerais da, do, do ordenamento físico-territorial, como a lei de uso do solo, eles estão num último, único documento. Fora isso, é, todas as, essas, essas condicionantes que a gente amarrou no plano, né? como a existência de planos setoriais, existência de hierarquias viárias, existência de, de, de dados que estavam perdidos no município, nós transformamos esses, esses, esses dados perdidos em anexos. E isso fez com que a gente ganhasse um plano que recupera, de certa forma, a história do planejamento na cidade. É Só, só para encerrar, a, a questão do planejamento urbano na cidade de São João do Meriti Ela não é um assunto é, chamo, é, de, de hoje, né? A cidade tem um histórico de planejamento desde a década de 70. Ocorre que grande parte desse planejamento ele acabou não sendo efetivado no tempo por, por ausência de regulamentação de alguns instrumentos. Então, é, Felipe, só para passar rápido aí, é, se vocês pegarem depois a lei, é, todos os instrumentos de política urbana foram elencados nesse plano, e eles estão regulamentados em lei específica. Então, a gente, fez, a gente conseguiu aprovar, junto com a, o governo municipal, todos os instrumentos importantes para fazer valer uma política de, de moradia, uma política de direito à cidade, de gestão participativa, dentro desse processo de, de planejamento participativo que a gente começou com o plano diretor. Inclusive, instituindo aí as metas da, agenda, da nova agenda urbana para discussão, para monitoramento aí dos indicadores né, de efetividade da política urbana no município, que eu acho também fundamental de serem é, conhecidos por vocês e, e, e, e chamo de certa forma, monitorados por vocês também. Tá? É isso, gente. Depois, se puder, eu, se tiver mais um tempinho, depois eu mostro mais alguma coisa. Desculpa, viu, Tarsila? Eu falo demais e eu não sou tão rápida como você assim. Você é muito prática na hora da fala. Obrigada, Cláudia. Imagina, prazer ter vocês aqui conversando com a gente. Bom, acho que Cláudia mostra para a gente o nível de seriedade né, e o tamanho do trabalho envolvido com esse plano diretor de São João de Meriti, Uh, que traz o TTC entre um dos seus instrumentos aí da política urbana, com pretensão de incidir diretamente em todas essas questões que foram levantadas pela Cláudia e pela equipe dela no diagnóstico, enfim, todo esse processo aí de pensar o território de São João de Meriti, em pensar... Uh, possíveis soluções, enfim, uh, para as questões que já se apresentam na cidade, que foram aqui muito bem estabelecidas por Hélida e por Átila. Bom, vou convidar agora o Marcelo, ficou com ele um pouco a missão de falar especificamente da inserção do TTC no plano de diretor de São João de Meriti. Então, Marcelo, tenho a impressão que estamos todos e todas aguardando ansiosamente a sua fala, que eu passo agora uh, com, com muito prazer. A palavra é sua, Marcelo. Tá, então boa noite a todas, todos e todas que estão acompanhando, né? É, vou tentar falar aqui de uma maneira mais resumida, até para retornar para a Cláudia, se ela quiser detalhar em, em mais algumas questões do plano. E eu preciso contextualizar só um pouquinho o porquê da minha participação no processo, né? Eu, eu sou um advogado que atua na área de direito urbanístico, né? Então, assessorando e sempre a serviço de, de responsáveis técnicos de plano diretor, né, para elaboração, então tive aí o, o convite aí honroso da Cláudia Pires para estar no processo, ela me convidou já na fase de elaboração do, do projeto de lei, e o que é mais bacana na, na responsabilidade técnica da Cláudia é que eu testemunhei assim, a autonomia que ela deu para a gente também de, de oferecer soluções, não é só chamar um, um, um advogado que entendesse de técnica legislativa, né? mas apresentar algumas soluções, algumas possibilidades, alguns instrumentos complementares, que permitiu, inclusive, que a gente pudesse exercer a dimensão criativa. Então, Aproveitei esse momento aqui para, mais uma vez, agradecer para a Cláudia por toda a autonomia e todo o espaço que ela deu para a gente trabalhar, né? É, sobretudo quando se trata de, de é, gente da cena jurídica que sabe que a lei é mero instrumento e que o, o sentido e a finalidade da lei, é, que, é, é sobretudo no que diz respeito a, a, ao direito urbanístico, é promover o direito à cidade e a inclusão socioespacial. espacial né? fazer com que as pessoas realmente é, se empoderem do espaço urbano Participe da produção e da gestão da cidade, e nesse sentido a lei ela não faz milagre, ela pode auxiliar enquanto instrumento. Né? Então, nessas possibilidades de instrumento, e pensando e preocupado com essas questões de inclusão é, sócio espacial, né? a gente é, é, é, a, a, começou um exercício na época, né? Cláudia e eu, a gente, num debate sobre isso. É, é, começou um exercício orientado por algumas questões, né? Assim, o que é que orientou? E aí sim, e esse TTC? Como foi que ele caiu dentro do plano de diretor de São João de Meriti? Foi de paraquedas? Foi por acaso? Foi um, só um recheio para a lei ficar bonita e moderna? Absolutamente não, né? Dá para perceber pelo, pelo, pelo que foi apresentado nos objetivos até é, é, e, e, e na visão de cidade que se trabalhou nesse processo do plano diretor. A ideia era trabalhar, inclusive, dialogando com muito que a gente vê no discurso, né? De agentes da, da, da, da reforma urbana nesse país, como por exemplo, a é, é, Emília Maricato, que eu vou falar agora um pouco, né, para dizer assim: olha, o que, é que foi que orientou? O que foi que orientou a ideia de provocar né, a, a, a, a inserção do TTC dentro do, do plano diretor de São João? Primeira questão, eu tenho que também é, registrar aqui: meu agradecimento à existência da CONCAT. Não fosse a CONCAT, não fosse todos os eventos que ela propiciou para gente, a gente participar do debate e entender a potência desse arranjo que é o TTC, a gente não estaria é, hoje falando do TTC no plano, de, plano diretor de São João do Meriti. Né? É, e aí, é, é, a partir das, da, da, do que a CONCAT nos ofertou e nos inspirou, é, ajudou muito a gente a pensar assim, o que é que orientou essa ideia de trazer? Por que, é que então, depois de ver lá o TTC nos eventos da CONCAT, o que, é que, o que é que orientou levar para o plano diretor? Primeira coisa, a ideia da permanência, porque a gente sabe hoje que não basta só regularizar, promover urbanização, deixar a cidade, fazer aquela urbanização muitas vezes assética, quando a gente sabe que não está garantido que as comunidades construam, né, a partir da sua noção de pertencimento, como muito bem falou a Hélida, né, é, a gente é, é, trabalhar a ideia de, da permanência. Se você, por um lado, regulariza e evita o despejo judicial, você pode ter gentrificação, pode ter o despejo pelo mercado. né? Então, isso é, é, quebra essa correia de transmissão e essas, e, e essas linhas de afeto que o Átila, inclusive, muito bem trabalhou na, na fala dele, né? da relação de quem vive na cidade e de quem vive a cidade. Então, a permanência para essas pessoas que assimilam o pertencimento. E, e, e isso foi o que orientou né, a ideia. E o que é que inspirou... A, a, a gente provocar a, a responsável técnica pelo projeto, a Cláudia, que imediatamente se ligou e trouxe para dentro do, do plano diretor a ideia do TTC e aí contratar a, a, chamar a Tassila, é, é, representando a CONCAT, né, no efeito até, todo o trabalho bacana que a CONCAT faz para colocar a, a, a ideia do TTC dentro do plano diretor, a previsão do TTC no plano diretor, que foi o que inspirou. Basicamente, eu posso dizer que, assim, deixou a fala da Hermínia Maricato, que é recorrente da arquiteta urbanista maricato, que não faltam mais leis, né, no nível federal, né, tem tem, não faltam os planos, não faltam projetos, o que falta é efetividade, né? Para buscar essa efetividade, aí eu me recorro também a uma fala da Betânia Alfonsinho, quando ela diz que a partir do estatuto da cidade e das diretrizes dele, a gente pode exercitar também a ideia da criatividade, a gente poder não só estar aplicando friamente uma lei, mas pondo essa lei a serviço da dimensão criativa. E como utilizar essa a dimensão criativa para buscar a tal da permanência? Aí vem, para além dos instrumentos que estão no Estatuto, né, é, e usando o próprio Estatuto que diz para os fins da lei serão utilizados entre, estes, ou, ou os seguintes, entre outros os seguintes instrumentos, pega esse entre outros e justifica nessa dimensão criativa e normativa trazer o TTC para dentro do plano diretor. Então, somando a ideia da Betânia com a ideia da Hermínia, é aplicar e inovar. Era isso que a gente estava tentando buscar para o território, inovação, uma inovação que resgatasse, é, é, é, é, que, que, na verdade, não é que resgatasse, é que, é que blindasse contra essa ameaça da remoção pelo mercado. Né? E o TTC ele vem, como a Tarsila bem expôs no início, ele é uma ferramenta que, ao separar o direito... É, a, a, da propriedade da terra, do direito da propriedade imobiliária, de direitos de propriedade de chão e de, e de edificação, né? o TTC ele pode ser uma ferramenta estratégica para a comunidade de São João. Né? É, precisaria estar no plano diretor? Necessariamente, Tacila muito bem observou, não precisa estar no plano diretor para acontecer um TTC em São João. Porém, é, a força de uma motivação legal, ele está previsto na lei enquanto direito, ele fortalece as incidências da comunidade junto ao poder público para fazer a coisa acontecer. Quer dizer assim, ah, a gente gostaria que tivesse... Não, olha, existe um zoneamento que possibilita em determinadas várias áreas da cidade a aplicação do TTC. Então, por que não aplicar? Né? É... Agora, é... muito embora a gente tenha que ter a clareza que a força não está na lei, a força está na implementação prática e no empoderamento comunitário do conhecimento dessa lei para chegar né, com ela no balcão da, do poder público e dizer, olha, está aqui, aqui estão as possibilidades, e a gente gostaria de, de, de, de, de tirar isso do papel em colaboração com o próprio poder público. Então, foi mais ou menos nessa, essa, nessa pegada. É assim, gente, ó, além da, do plano diretor, a gente também utilizou dessa dimensão criativa para aplicar o Estatuto da Cidade, as diretrizes do Estatuto no, no, nesse processo, de forma a justificar a implantação do TTC. Então, a gente pega a diretriz do inciso 1 do artigo 2º do Estatuto da Cidade, que diz que para promover função social da cidade da propriedade, eu tenho que garantir um direito à cidade que nele compreenda o direito à terra urbana. Então, o Estatuto está dizendo isso. A gente tem que perseguir soluções que garantam o direito à terra urbana. O TTC é um instrumento que auxilia a garantir... A, a, a, a oferta de terra urbana na cidade ou, ou a permanência através da propriedade coletiva do terri, da, daquela área né? a diretriz do inciso 14 que vai falar sobre regularização fundiária aplicável a áreas ocupadas por população de baixa renda e aí através do estabelecimento de normas especiais, então assim essas normas especiais no plano diretor muitas vezes se traduzem nas tais zonas especiais de interesse social que dentro dessas zonas eu posso exceptuar a regra geral, eu posso ter regras especiais que admitam a inserção de, de outros parâmetros de urbanização, que possibilite regular, e também a, a aplicação de instrumentos, os mais variados possíveis, que possam estar tá articulados com a ideia da zona especial de interesse social. Precisa das ZEIS para fazer TTC em São João? Não. Mas trabalhar o TTC como um instrumento para garantir que as ZEIS não sejam apagadas do mapa e que possam ser operacionalizadas é uma estratégia. Então, ele entra também em forte diálogo com as ex, né? E para quê? Para essas normas, elas são destinadas ao uso né? e à ocupação do solo e também à edificação. Então, caberia, a partir dessa diretriz, trazer o TTC. Né? Então, estaria mais que justificado no plano jurídico né? é trazer um instrumento que, embora não esteja no rol do, do Estatuto da Cidade, mas que atende às intenções do próprio plano. Então, e o município poderia recepcionar. A competência local do município de estabelecer seus próprios instrumentos, também estava presente. né? Então, a gente, a partir disso, vem a, a, o motivador legal para que a coisa acontecesse. E, por que não, uma diretriz que muitas vezes a gente lê como uma diretriz da PPP, da Parceria Público-Privada, que é a do inciso 3 do, do artigo 2 o do Estatuto, que é da cooperação entre governos, interessante a ordem, né? a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização e atendimento ao interesse social. Bom, vamos subverter um pouco essa lógica, né? É, nada contra a iniciativa privada, mas por que não enxergar todas, a, todos os movimentos que existem numa cidade em prol da, da, da construção da qualidade de vida dela, como, como atua o Átila, como atua a Hélida nos seus movimentos, dentro aí desse conjunto aí que a lei criou de demais setores da sociedade. Bem-vindos os demais setores da sociedade nesse processo de cooperação com o poder público. Essa era a ideia. Não é uma PPP, é o que o pessoal do movimento de moradia chama de PPPOP, uma parceria público popular. Né? Então, por que não utilizar dessa justificativa de cooperação para dizer, olha, sim, nós somos dessa comunidade, nós sabemos que o plano diretor possibilita o arranjo institucional do TTC, né? e aí a gente quer cooperar nesse processo. Então, as possibilidades de uma Hélida, de um Átila, né? personificando nessas duas figuras importantes, maravilhosas, que estão aqui. Né? A, é, é, a possibilidade dos movimentos é, é, é chegarem à, à, à prefeitura e dizer, olha, nós já temos conhecimento de que o TTC está no plano, nós temos conhecimento de onde ele se aplica, nós temos lá dentro, aí eu não vou ficar aqui explicando quais são os conteúdos, né? que, é, é, é, que, que tem todo um procedimento, que aí foi o baita auxílio da Tarsila, que atuou pontualmente para inserir o TTC no plano diretor, né? que lá tem todo o, o, o, o a métrica de aplicação. Então, havendo entendimento, e aí, numa expectativa, por exemplo, imagina os movimentos em diálogo com a CONCAT para discutir, tá? explica melhor o que está aqui no plano a respeito do TTC. É, é, é, como é que a gente faz para tirar do papel? A partir do entendimento de, da existência desse instrumento, da, da, da espacialização das áreas onde ele se aplica e das situações que ele se aplica, com a devida organização é, dos movimentos locais, se vai empoderado para o balcão para pedir para que ele saia do papel. Né? E qual é o sentido e qual é a finalidade dessa luta? Qual é o sentido e finalidade dessa atuação? É justamente fazer valer a ideia da permanência e do pertencimento. Evitar né, que a gente não tenha, não só despejo judicial, como disse a Hélida, o um medo de acordar e dizer, olha, você está numa casa que não é sua. Né? E, além disso... Ah, de repente você recebe o título, a casa é sua, mas você pode receber uma oferta do imobiliária dizendo, me vende tua casinha para eu juntar com mais quatro, cinco, fazer um predinho aqui, e aí começar a desfazer aquela comunidade que tem vínculo de décadas né, com a área, como a Hélida tem com a área dela, como o Átila tem com a área dele, as comunidades em que vive, né? Então, a, a, a intenção, quando, quando, quando surgiu a ideia de trazer o TTC para o plano diretor de São João, foi justamente o seguinte, não adianta a gente estar assistindo as capacitações não adianta a gente estar recebendo essa contribuição maravilhosa de entidades como a Concate e a gente não procurar onde aplicar. Então, quem atua na área, como a Cláudia, como eu, que sabe da importância desses instrumentos, é, é, assimila a ideia e, e passa a promover dentro dos planos diretores. Eu vi ali no chat, no chat que tem gente de Ubatuba acompanhando que está no processo de revisão do plano. Pô, o TTC no debate lá, importantíssimo. Eu já estou atuando em outros planos diretores. A gente leva a ideia para a equipe técnica também. E, aos poucos, é pelo menos essa parte... É, é, é. Do motivador legal já está garantido. Mas uma coisa é certa, gente. Por mais que esteja garantido, faço votos para que entre no plano diretor de São, de, do Rio de Janeiro, da capital também, né? e, e, que, e que espalhe aí país afora, como a Tacila tem narrado, né? a, a, a, a, a, essa capilaridade, essa capilarização crescente do TTC, de nada vai adiantar, está previsto na lei se não houver apropriação comunitária, apropriação dos movimentos do conteúdo desse plano diretor, dos instrumentos que estão lá nele para fazer sair do papel, né? que a gente sempre repete que só a luta faz a lei, não é, o pa... não é a lei que faz a lei, é a luta que faz a lei. Então, para nós, é, é, é... para concluir, é muito importante ter a, essa ideia da, da previsão legal como motivador para ajudar a organizar uma ação cidadã militante na cidade mas o que vai valer mesmo é a gestão democrático-participativa, é estar tá acompanhando a implementação do plano diretor para poder fazer valer o instrumento. Né? É, convido vocês a dar uma olhada no capítulo, para finalizar, do plano diretor que trata do TTC, por quê? Porque o esforço didático que eu creio que a Tarsila fez, e para mim, assim na leitura, veja, está tá bem explicado os passos e o que é que vale hoje em São João para tirar o TTC do papel. né? Eu acho que está muito bacana e aí aqui aproveitou a oportunidade para parabenizar, inclusive, a Tassila pelo capítulo que ela desenvolveu né? e pela amarração que foi construída com a aplicação do instrumento e outras partes da lei. Agora, a parte técnica está é, é, é, aí, disponível. Se ela é perfeita, é difícil no planejamento algo ser perfeito, mas a garantia legal e a, garantia, e a, e a dimensão urbanística está aí. O que falta agora é, é rechear isso, gente, de gente. É rechear isso... De, de, de seres humanos que vivem na cidade, que vivem a cidade, e que entendem que a cidade é bem comum e não é um mercado. Cidade não é mercado. Cidade não é lugar para faz... é lugar para fazer negócio, mas não é lugar que está a serviço do negócio. A cidade tem que estar a serviço das pessoas. E a partir de aplicação de instrumentos como TTC, a gente vai resistindo e vai construindo, né, gente? É isso. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Obrigada pela sua fala e por toda a parceria com o projeto que ultrapassa muito uh, esse trabalho em São João de Meriti. Uh, muito importante esse seu relato, enfim, essa relação que você faz, também esse histórico de como o TTC entra no plano diretor de São João de Meriti, como é que essa ideia surge. Uh, eu quero, antes de passar para as perguntas que já foram feitas um pouco Uh, no chat e também, enfim, de abrir um pouco o microfone para a nossa audiência, nos dez minutinhos aí que a gente ainda tem. Uh, eu queria mais uma vez convidar todos, todas e todes a visitarem nosso site, www.termoterritorialcoletivo.org. lá existe uma série de materiais, uma série de uh, uh, explicações que valem a pena, uh, também colocamos aqui no nosso chat o link para o capítulo do TTC no plano diretor de São João de Miriti, então quem está nos acompanhando, que tem interesse nessa temática, pode clicar aqui agora no chat e quem está nos assistindo pelo Facebook ou que está vendo esse vídeo posteriormente, fique à vontade para nos escrever pedindo esse material, o nosso e-mail é ok E também quero mais uma vez renovar o convite para que nos sigam no Instagram, nossa página recém-lançada agora, há algumas horas, uh, Projeto TTC no Instagram, a gente vai deixar o link também aqui, uh, vai ser um prazer ter vocês lá, seguindo as atividades, enfim, seguindo as postagens uh, do projeto. Né? Uh, bom, então nós já temos aqui duas perguntas que foram colocadas no, no chat, vamos passar diretamente para elas, Uh, peço que, por favor, quem desejar fazer alguma pergunta, quem tiver alguma inquietação, ou se quiser fazer uma fala, é só colocar seu nome aqui no chat que a gente vai uh, chamar e garantir esse espaço uh, para quem desejar, tá bom? Bom, começando pela última pergunta, que é a da Maíra. A Maíra nos pergunta, em São João de Meriti já tem algum local específico que está sendo sensibilizado para a utilização do TTC? Fiquei curiosa como o município teve essa abertura para o TTC. É, bom, eu vou dar uma pré-resposta, mas depois, é claro, eu vou passar a palavra... Uh para os nossos uh, participantes aqui dessa roda de diálogo para colocarem as percepções dele, deles. Na verdade, eu acho que o Marcelo já respondeu um pouco essa pergunta, né? Uh, a inclusão do TTC no plano diretor de São João de Meriti se dá por meio de uma adesão uh, dos técnicos uh, que trabalhavam naquele plano diretor ao modelo por entenderem, a partir do diagnóstico que foi feito da situação no município, de que seria um instrumento adequado uh, e útil para uh, garantir direitos ali para as populações vulnerabilizadas. Mas, uh, ainda durante o curso do processo legislativo do plano diretor, nós fizemos atividades de sensibilização com vários e várias ativistas de São João de Meriti, uh, dentre eles a Hélida, que está conversando aqui com a gente hoje, e também vários outros, então uh, estamos trabalhando na disseminação da possibilidade do TTC no município de São João de Meriti. Uh, e deixo aberto também para já já os nossos uh, participantes dialogarem com essa questão. Uma outra pergunta é da Janete. A Janete pergunta como o TTC poderia funcionar com a população quilombola. Hoje em dia, né, depois de várias discussões sobre isso, essa é uma questão recorrente que é trazida para a gente no âmbito do projeto do TTC, uh, a gente chegou à conclusão de que o TTC poderia funcionar não só para uma comunidade quilombola, mas para uma comunidade caissara ou qualquer outra comunidade tradicional uh, que esteja situada no âmbito urbano e que possa ser uh, considerada como integrante de um núcleo urbano consolidado, que são ali os requisitos para a lei de regularização fundiária. Fora uh, do parâmetro estabelecido pela Constituição Federal uh, de regularização de comunidades tradicionais. E qual é o potencial do TTC em relação a esse parâmetro constitucional? É muito difícil via de regra para as comunidades tradicionais que elas possam preencher os requisitos, além de terem que submeter a um processo muito longo para conseguirem a propriedade uh, estabelecida constitucionalmente. Várias comunidades caiçaras e quilombolas, em especial, as que estão situadas em áreas urbanas, têm dificuldade de demonstrar alguns dos requisitos que são exigidos. Então, o TTC seria uma forma de proteger essas comunidades uh, dentro de um cenário em que elas não precisem uh, demonstrar todos os requisitos que são estabelecidos, em que elas possam se submeter a um processo de regularização uh, fundiária como previsto na legislação federal. Então, hoje em dia, uh, inclusive, uma série de técnicos vem refletindo sobre as possibilidades de aplicação do TTC uh, em comunidades tradicionais que têm essa dificuldade de demonstrar os requisitos ou de passar por todo o processo para o seu reconhecimento dentro dos, dentro dos padrões estabelecidos pela Constituição uh, Federal. Bom... É, antes de passar a palavra para uma rodada dos nossos participantes, eu vou fazer uma rodada com todas as perguntas, considerando o avançar da hora. O João Pereira levantou a mão, queria garantir a fala dele. João, a palavra está com você. É, boa noite a todos e a todas. É, eu quero parabenizar a, a Cláudia, o Marcelo, a Tarsila, o Concate. Acho que é, é, um, é um ganho importante a gente ter uma cidade, uma política pública que trabalho com o TTC. É claro que, como o Marcelo bem falou, não é, necessário ter o, o, não é necessário trabalhar com o plano diretor, mas isso é importante, ajuda na implementação. A minha pergunta, vou ser breve, é um pouco na linha da, da Maíra. É, eu sei que tem... É, é, integrantes, lideranças do movimento social, inclusive participando dessa discussão, do, do, da discussão do próprio plano diretor e da inclusão do TTC. É, eu fico imaginando o seguinte, entre as propostas do TTC no, no, no mundo, é, uma delas é de intervenção estatal. Né? Em alguns países, o Estado, através do município ou de outra instância governamental, toma iniciativa nesse sentido. Então, é, nós não poderíamos fazer, não sei se eu, o Marcelo, a Cláudia, pensou nisso, é, um projeto piloto, que tem intervenção, sim, do Estado, mas combinado com o movimento social, para que a gente tenha aí uma, uma, um, um sistema que fosse misto ao mesmo tempo, a o movimento social é, a, é, acompanhando e fazendo a mobilização, mas também a importância de ter a instância pública intervindo e contribuindo para o sucesso da implementação do TTC. Termino. Obrigado. Muito obrigada, João, pela sua intervenção, também pelo seu uh, apoio no, no, no, no projeto como um todo. Uh, temos aqui mais uma pergunta uh, da Fabiana Loiola, que diz que é muito interessante, mas que também tem muitas dúvidas, já que o tema é novo. Isso é normal, uh, Fabiana, uh, fique... Tranquila, isso é bom. Se você está suscitando dúvida, é porque você está no caminho certo do entendimento, porque é um modelo muito peculiar para a gente, não é muito usual, então é assim mesmo. Uh, o TTC seria é uma espécie de condomínio, a PJ responsável pela área tem custo de manutenção, as pessoas podem vender sua casa. Uh, Olha, o TTC na prática pode até ser semelhante a um sistema de condomínio, mas na verdade a formatação jurídica dele é bastante diferente, né? porque no condomínio você tem, cada morador tem uma fração do todo, no TTC você tem a separação entre a terra e as casas, então é uma estrutura jurídica diferente, mas o funcionamento em termos do estabelecimento de regra, enfim, em, algumas, em alguns pontos é bastante semelhante ao do condomínio. A PJ responsável pela área tem custo de manutenção? Sim, tem o custo de manutenção básico, que é um custo baixo, lembrando que o TTC tem a possibilidade, inclusive, de exercer atividades econômicas para ajudar no custeio da sua administração. E também há a possibilidade uh, de se lutar por uma isenção, enfim, ou por uh, outras maneiras de tornar os custos ainda menores, uh, especialmente para comunidades vulnerabilizadas. As pessoas podem vender suas casas? Sim, elas podem vender suas casas, podem alugar de acordo com as regras que forem definidas pelas, pela comunidade. É exatamente esse o ponto interessante do TTC uh, que conjuga a liberdade individual de vender, de alugar, de deixar de herança com a força do coletivo que fica uh, com a retenção da terra. Fabiana, te convido a visitar o nosso site, a ver mais alguns dos nossos vídeos, conhecer um pouco mais do nosso material e a gente segue à disposição também no nosso e-mail ttc.concate.org para responder qualquer dúvida, enfim, para manter contato. Aliás, antes de passar a palavra para os nossos participantes, queria dizer para todos, todas e todes que nós da CONCATE estamos à disposição para qualquer tipo de esclarecimento, de assessoramento relacionado ao TTC. Uh, esses nossos eventos uh, são sempre oportunidades de primeiros contatos, a Fabiana colocou aqui, mas eu tenho certeza que tem mais pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo agora, que também estão no seu primeiro ou nos seus primeiros contatos com o instrumento, que tem dúvidas, fiquem à vontade para nos enviar e-mails, a gente responde com a maior brevidade possível, é um diálogo sempre muito importante para a gente, lembrando que o TTC, ele é uma construção coletiva, né, claro que nós da Concate é, organizamos um pouco o debate, enfim uh, mas ele é uma construção coletiva uh, a própria proposta legislativa, como eu falei no início dessa live, ela se deve a um grupo de advogados, um grupo de técnicos que trabalhou durante mais de dois anos para a elaboração dessa estrutura, né, que a gente agora compartilha para que ela seja reproduzida em outros planos diretores, em outras legislações, então uh, todos, todas e todes são bem-vindos para auxiliarem nessa construção coletiva desse modelo que tem tanto potencial no nosso país. Bom, eu vou começar de trás para frente, dando aí dois minutinhos para cada um dos nossos participantes fazerem uma fala final e também contemplarem aí as perguntas que desejarem responder. Então, ok, Átila, por favor. Oi. Eu queria, na verdade, só agradecer mais uma vez, é, dizer que foi muito importante, de verdade, o um projeto é incrível, Enquanto a Cláudia passava né, as imagens, os slides, é realmente fascinante. É um material muito rico, todo mundo poderia ter né, é, isso em mãos, porque é um estudo muito precioso mesmo. Então, fica a minha gratidão por esse momento muito importante. Sem dúvida, é, é, é incrível o São João estar fazendo parte desse momento e dizer que a gente está junto, tá? quando precisarem... Estou de volta aqui para mais um debate, para que a gente possa também espalhar essa boa notícia para todo mundo, tá? Um grande abraço para vocês. Obrigada, Átila. Muito obrigada pela sua participação e seguimos juntos, sem dúvida. Marcelo, por favor. Queria agradecer ao, ao João pela provocação que ele fez. É, é bem importante né, que a gente debata isso, a coisa da, da iniciativa governamental do poder público, sobretudo em tempos de, de, de recrudescimento desse paradigma privatizante, né, onde só a iniciativa privada pode resolver os problemas é, do mundo. Né? É, nesse sentido, é, a, a, a ideia de se fomentar a aplicação do TTC a partir da iniciativa do poder público resgata essa noção do Estado, né? do Estado provedor, no melhor sentido da palavra, mas provedor de políticas públicas inclusivas, né? E aí, é, isso está amparado né? na, na, naquela diretriz que eu disse que a gente tem que subverter, né? e não ler mais só cooperação entre poder público e iniciativa privada, mas olhar a cooperação entre poder público e demais setores da sociedade para trazer os movimentos para essa, essa construção. Né? Até porque é, eu, particularmente, tenho um, um, um, um apreço aí muito grande para essa história de construir, é, de, de implementar as ex, de fazer garantir essas ex que estão... Que estão previstas nos planos, diretores, senão não faria sentido elas estarem ali. Né? E não só as ex já construídas, como as ex de vazio. Né? E aí, no caso das áreas construídas e ocupadas, a gente fazer esse debate sobre o TTC. Né? E aí, assim, como que, é, considerando que a gente está lidando com populações né, que não têm. É, é, recurso financeiro, como grande, como outros setores da sociedade tem para contratar levas de arquitetos, advogados e engenheiros para tocar os seus projetos, a gente precisa do Estado, né? a gente precisa do poder público, justamente para bancar aquilo que não é operado pela lógica do lucro, mas operado pela lógica da, da, da, da cidade enquanto direito. né? E aí, para mim, é, particularmente, eu, eu, eu, eu compreendo que não só é importante, viável, como também estratégico, a gente está inf... tá incidindo para que o Estado tome iniciativa também. E aí é o sentido de estar tá na lei, porque se por um lado pode haver um movimento vindo da parte, de parte da comunidade para o, o tirar o TTC do papel, né, também existe a obrigação, porque se o plano diretor é política pública, se os objetivos da cidade estão estabelecidos e o TTC leva a atingir esse objetivo, significa dizer que o poder público tem a responsabilidade da iniciativa. Ele está condicionado por uma lei. Né? Tirar o plano diretor do papel é a responsabilidade do executivo municipal né? e, e, e promover a fiscalização é responsável dos legislativos municipais. Então, como é que a gente não pode. como é que a gente vai prescindir da iniciativa? Né? Aí eu formato conforme a realidade de cada local. Né? Mas, sem dúvida, João, eu, eu acho importante, estratégico e pedagógico. Porque as pessoas precisam entender que. É, é, Bem, enquanto a gente estiver nesse modo de produção, onde ele, onde ele reconhece a existência do Estado do poder público, o poder público tem que ter responsabilidade, ele tem que ser chamado à sua obrigação. Então, aí só isso já justificaria a iniciativa pública também, tá? sem engessar, né? sem paternalismos, né? claro, sem engessar as capacidades assim, autogestionárias da população de um município. Né? Eu não sei se eu respondi, mas é como eu penso, pelo menos, da ideia, como eu reflito a respeito. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Marcelo. Sem dúvida, tem pano para manga aí para a gente discutir esse assunto do, do, das interfaces do poder público com o TTC. Poderia, inclusive, gerar uma nova live, um novo evento só para a gente debater isso. É um tema muito interessante. Cláudio, vou passar a palavra para você. Dois minutinhos aí para dialogar com as perguntas e fazer a sua, sua fala final. Depois a ela. Então, olha só, de antemão, agradecer a todo mundo, agradecer a você, Tarsila, pela oportunidade de falar. E agradecer também os feedbacks aqui positivos, né? Falar que essa discussão aí dos instrumentos foi uma discussão coletiva. E, assim, eu queria agradecer aqui a Secretaria de Habitação, Urbanismo e Captação de Recursos da Prefeitura de São João do Meriti por ter sido sensível a, e ter aberto os canais para que a gente pudesse fazer esse debate junto aos conselhos, né? trazendo essa proposta nova incorporando essa proposta nova dentro do plano. Foi muito importante para isso também a participação efetiva dos conselhos, e é que eu queria deixar uma, uma, uma, uma homenagem especial aqui ao conselheiro, ao conselheiro Paulo César, que infelizmente faleceu um mês atrás, que era um entusiasta de todas as questões colocadas no plano diretor, né? e que ajudou muito a afinar a nossa discussão sobre as questões ligadas ao meio ambiente e, e direito à cidade, direito à moradia. Eu acho importante vocês vejam a lei do plano, vocês é, opinem sobre ela, critiquem né, em alguma das suas questões, porque alguns dispositivos ainda vão depender de algumas de regulamentação, então é importante talvez até aperfeiçoar essa discussão, né? e falar que a gente conseguiu colocar na mesma lei capítulos de assistência técnica, capítulo de habitação, capítulo de regularização fundiária, tra trabalhamos com instrumentos como transferência de direito de construir para assegurar que os monumentos culturais, o patrimônio histórico de São João seja preservado. Então, eu acho que todas essas, essas conquistas do plano diretor só serão possíveis de serem usufruídas pelo, pela, pela, pelos moradores, se eles conhecerem a lei e fizerem controle social participativo através do Conselho de Política Urbana e através do sistema de planejamento e gestão, que obrigatoriamente vai ser implantado agora para acompanhar a, a implantação do plano diretor no, no decorrer dos próximos dez anos. Então é isso. Estou aqui à disposição, quem quiser falar sobre isso, quiser tirar dúvidas, estamos aqui à disposição e peço que vocês analisem também as leis complementares, que né? a gente já regulamenta instrumentos importantes, como é o caso do IPTU progressivo no tempo, a desapropriação, é, é, é, o parcelamento e educação compulsório e também os consórcios urbanísticos, que são ferramentas importantes para é, fazer com que o direito à cidade efetivamente saia do papel. Obrigada, Cláudia. Obrigada pela participação, pelo apoio de sempre. Élida. Então, eu quero agradecer né, por essa oportunidade de estar aqui. E acho que esse diálogo é muito importante, porque são essas conversas, essas reflexões que vêm trazer transformações também. né? E deixar o convite, o projeto, o dia que quiserem vir conhecer aqui em Éden, Serão todos bem-vindos, né, o projeto está de portas abertas e também a gente pode estar utilizando o espaço para estar trazendo também mais informações sobre o TTC para as pessoas, né. então temos o espaço aqui. E vou aproveitar e deixar um convite, que no dia 7 agora nós vamos estar realizando a primeira feira literária e né? empreendedora aqui de Éden. Né? É uma... Uma ideia que a gente sempre teve vontade de fazer e, e decidimos colocar agora no papel e agora na prática. Então, todos estão convidados também. Obrigado, Elida. Sensacional essa iniciativa da feira. Uh, certamente aqui a Ana já está dizendo que quer conhecer, enfim. Uh, eu quero agradecer a todos, todas e todes que nos acompanharam até aqui. Também aos nossos participantes, Hélida, Átila, Cláudia e Marcelo, pela parceria, eu acho que foi muito importante esse momento para a gente refletir e comemorar essa conquista de São João de Meriti, são tão poucos os momentos que a gente tem atualmente de comemorar né? uh, uh, iniciativas em especial relacionadas ao poder público, que eu acho que é muito bacana estar aqui com vocês uh, participando desse momento. Eu quero chamar a atenção uh, para um, uma fala do Marcelo né, aqui no chat, na verdade uma escrita do Marcelo, uh, que diz, né? ainda relacionada à questão do Estado e do TTC, uh, que por mais que a gente precise sempre chamar o Estado à sua responsabilidade, não se trata aqui de privatizar uma gestão pública ou qualquer coisa do gênero, a gente precisa tomar muito cuidado para que o TTC não se torne refém do poder público, não é isso que a gente quer, né? O TTC ele se pretende um instrumento emancipatório, um instrumento que fortalece as comunidades, um instrumento muito associado com a autogestão. Então, essa, essa última fala escrita aqui do Marcelo, eu acho que é bastante importante e deixa aí bastante coisa para a gente ir pensando depois aqui da nossa live. Então, quero agradecer muito a todos e todas. Ah, Dá, desejar boa noite, deixar mais uma vez o convite para que vocês nos sigam no Instagram Projeto TTC, visitem o nosso site www.termoterritorialcoletivo.org e em caso de qualquer dúvida, qualquer apoio, nos escrevam no e-mail ttc@concat.org. Muito obrigado e uma boa noite para todo mundo.